Crash Bandicoot sempre foi considerado o mascote do Playstation, mesmo não tendo ligação nenhuma com a Sony, pelo menos em seu início. Afinal, ele foi criado por outra soft house, a Naughty Dog, e encomendada por outra empresa, a Universal. Mas como será que Crash Bandicoot se tornou o mascote extra-oficial do Playstation? E como que foi a criação do jogo? Afinal, o Crash é qual animal? Aí você vai falar! E Sui, é lógico que ele é um Bandicoot. Mas o que é um Bandicoot? Hoje a gente vai sanar todas essas dúvidas e muito mais. Saber como que foi a criação e desenvolvimento do personagem e do jogo Crash Bandicoot. Vamos saber quem foram seus criadores. Vamos saber quem foi o Willy the Wombat. Você tá curioso? Ele tem tudo a ver com Crash Bandicoot. Então vai ser agora. Então... Bora! um mascote diferente nas décadas de 1980 e 1990, havia uma lógica de mercado, em que toda empresa de videogames que se prezasse, devia ter o seu próprio mascote, um símbolo que representasse a marca por suas características, e esbanjasse carisma suficiente para conquistar o público. E como é de costume, isso começou de verdade com a Nintendo, com a chegada do Super Mario Bros, de 1985, para o Famicom, ou NES, Nintendo Entertainment System encanador gorducho e bigodudo ganhou instantaneamente o coração das pessoas ao redor do mundo e virou uma espécie de alegoria até para a mídia em si. Há quem considere o Link, herói da franquia Legend of Zelda, outro grande expoente da Big N. Mas é claro que o apelo ali era outro. Já a SEGA, principal concorrente da Nintendo na época, tentou diversas vezes emplacar um mascote que tivesse tanto apelo quanto o Mario. Onde fizeram primeiro a navinha Opa-Opa de Fantasy Zone de 1990 1986 e o orelhudinho Alex Kid, de Alex Kidd in Miracle World também de 1986 para então chegarem no Ouriço Sonic um personagem que tinha a cara da máquina da quarta geração da Sega o Mega Drive ele era rápido e radical a fórmula que deu certo fez o Megão vender como nenhum outro console da companhia tanto que após o Sonic vieram uma enxurrada de games com animais de forma antropomórfica assim que chegou no mercado com o primeiro PlayStation em dezembro de 1994 a Sony também tratou rapidamente de criar um mascote que tivesse a ver com seu estilo e se encaixasse na proposta que pretendiam seguir de uma nova era de jogos 3D a missão de criar uma figura tão carismática quanto Mario e Sonic inicialmente ficou a cargo da Universal Interactive Studios que delegou a função a uma pequena empresa americana chamada Naughty Dog isso mesmo a mesma que anos depois fez um e The Last of Us mas que na época tinha no seu currículo o esquecido RPG de Mega Drive, Rings of Power, de 1991, e o peculiar Way of the Warrior, de 1994. Uma cópia bem mal feita de Mortal Kombat que saiu para o 3DO. A concepção foi feita pela dupla Andy Gavin e Jason Rubin, também fundadores da empresa. O conceito visual, de fato, foi realizado pelos contratados, Charles Ambillias e Joey Pearson, que tomaram como Referência: O diabo da Tasmânia e o próprio personagem Taz. Outros três animais que a equipe seguiu foram um Wombat, um Potoro e um Bandicoot, sendo esse o último escolhido, e o nome dado foi Crash, inspirado no ruído de uma caixa sendo destruída. O que muita gente não sabe é que no final do seu desenvolvimento, Crash ficou sendo chamado de Willy the Wombat, e outro bicho, o Potoro, resultou no mafioso Pinstripe Potoro, capanga do principal vilão da história, o Neo Cortex. O nome Willy the Wombat, aliás, iria ser mantido. Pelo menos era o que queria a Universal. A mudança para Crash só ocorreu quando a Naughty Dog ameaçou abandonar o projeto para piorar. Depois disso tudo, o jogo quase não foi aprovado, pois as renderizações mostradas aos executivos da Sony no Japão não os agradaram. Isso porque as imagens apresentadas mostravam um Crash agressivo e visualmente estranho. Depois de muito debate e a produção parada por um tempo Houveram alguns ajustes nas expressões faciais e aparência do personagem Sendo enfim oficialmente aprovado E realmente, Crash era a cara do Playstation Irreverente e diferente dos mascotes rivais Completamente modelado em 3D Com mecânicas próprias E inserido numa narrativa mais desenvolvida Como tudo começou até chegar no jogo que conhecemos e adoramos, é interessante voltar um pouco no tempo e relembrar como rolou todo o processo de desenvolvimento. Para isso, é preciso falar novamente de Andy Gavin e Jason Rubin, que exibiram Way of the Warrior na Consumer Electronic Show de 1994, com o intuito de encontrar uma nova publisher. E não é que com isso, conseguiram criar uma guerra de lances entre as empresas 3DO Company, Crystal Dynamics... Universal Interactive Studios onde a Universal ganhou os direitos de publicar o game oferecendo a Naughty Dog um lugar cativo no estúdio e a promessa de financiamento para três jogos adicionais em que ela teria total liberdade criativa em agosto de 1994 Gavin e Rubin começaram sua mudança de Boston para Los Angeles e durante o processo de viagem estudaram jogos de arcade de maneira intensa e notaram que os jogos de corrida, e tiro começaram a fazer uma transição para renderização em 3D eles inicialmente consideraram fazer um beating up em 3D baseado em Final Fight antes de reconhecerem que o gênero que mais curtiam eram jogos de ação e plataforma estilo que nesse momento era carente de jogos tridimensionais por sinal a curiosidade da dupla em como um jogo de plataforma poderia funcionar em três dimensões aconteceu pela experiência que tiveram com Donkey Kong Country, perceberam que nessa nova perspectiva, o player olharia através das costas do personagem ao contrário do clássico formato de exploração lateral. E assim tirando uma com a SEGA, chamaram o projeto provocativamente de Sonic's S-Game. Logo depois, a Naughty Dog se encontrou na época com o vice-presidente da Universal Interactive Mark Cerny, que no futuro seria um dos arquitetos do Playstation 4 para apresentar as suas novas ideias. O grupo aprovou unanimidade a ideia do tal Sonic's S-Game E lá mesmo começaram a decidir Para que plataforma iriam lançá-lo Logo de cara descartaram os consoles Como 3DO, Atari Jaguar, Sega 32X e Sega Saturn Por serem considerados opções insatisfatórias Do ponto de vista financeiro Pois suas vendas não estavam altas E pela falta de organização latente dessas empresas A Naughty Dog e a Universal Decidiram então conceber o game para o Playstation que além de dar mais liberdade, tinha uma divisão de lucros mais proveitosa. Assim, depois de assinarem um contrato com a Sony, a Naughty Dog pagou 35 mil dólares por uma unidade e kit de desenvolvimento da máquina da Sony. E em seguida fizeram um orçamento de 1 milhão e 700 mil dólares para o desenvolvimento dessa nova produção, que começou em outubro de 1994. Rubin e Gavin foram, respectivamente, o 44º e 45º, desenvolvedores independentes assinarem contratos para o Playstation essa nova empreitada se uniu àquela da Sony de criar um mascote para a marca e assim nasceu Crash Bandicoot o trigésimo jogo desenvolvido para o Playstation pré-produção Após a experiência exaustiva que tiveram com Way of the Warrior, Gavin e Rubin reconheceram que seria necessária uma equipe de desenvolvimento maior para Crash. Enquanto se acomodavam nos fundos da Universal, a dupla e outro funcionário contratado, David Baggett, fizeram amizade com Taylor Kurosaki, um artista de efeitos visuais que estava trabalhando na série de televisão SeaQuest. Do mesmo estúdio, Kurosaki, que estava usando o Lightwave 3D, programa de animação simples em modelagem digital foi atraído pela oportunidade de aprender e usar o Power Animator um conjunto industrial de modelagem 3D, animação e efeitos visuais, e se tornou também funcionário da Naughty Dog na mesma época, em 1995, Bob Raffey foi contratado e designado como diretor de arte do jogo e em março do mesmo ano, a empresa recrutou Joe Pearson da Epoch Inc. para ajudar nos aspectos visuais, Pearson por sua vez, recomendou que Charles Zembilhas, da American Exitus, também fosse trazido a bordo. Pearson e Zembilhas se encontravam com a Naughty Dog semanalmente, para idealizar os personagens e ambientações do jogo. E como o protagonista era da Tasmânia, como falamos anteriormente, foi decidido que Crash Bandicoot se passaria numa ilha misteriosa, que teria todos os tipos de ambiente, de climas tropicais até a lugares cobertos de gelo. Aliado a isso, tiveram a ideia de inserir um gênio do mal conhecido como Cortex que criaria uma fortaleza no lugar Pearson aliás criou uma espécie de guia que trazia o background detalhado de cada personagem estabelecendo igualmente os cenários e os resquícios do continente perdido da Lemúria os esboços iniciais de Crash foram feitos por Charles em e o retratavam como um personagem gordinho e baixinho depois então é que Pearson fez uma versão mais magra que tinha um nariz Maior, e usava uma máscara semelhante ao Zorro. Zembilhas começou a conceber Crash como um personagem mais maníaco e insano. A Naughty Dog decidiu desde o início que não haveria conexão exata entre um animal real. Gavin determinou a cor do pelo de Crash. Em seguida fez uma lista de possibilidades terrenas de fundo. Como florestas, desertos e praias. As cores que não pareceriam boas na tela foram descartadas. Como o vermelho que sangraria em televisores antigos. O laranja foi selecionado, isso por processo de eliminação. A cabeça de Crash foi grande e sem pescoço, para compensar a baixa resolução da tela e permitir que suas expressões faciais fossem claramente visíveis. Rubin notou o aumento de dificuldade em girar a cabeça de Crash com esse tipo de design. Pequenos detalhes como luvas, as manchas nas costas e um baú de cor clara foram adicionados para ajudar o jogador a determinar que lado de Crash era visível com base na cor. Cor. Crash não recebeu um rabo ou um suspensório devido à incapacidade do PlayStation de exibir adequadamente tais pixels sem flicar na tela. O comprimento das calças de Crash foi encurtado para evitar que os tornozelos tremessem como faziam com as calças mais longas. Crash foi originalmente concebido para ser um personagem falante, que como resultado de sua sujeição ao Cortex-Vortex, se comunicava por sons estranhos próprios. A equipe finalmente decidiu que Crash se Seria mudo, porque consideraram que aquela ideia anterior não iria funcionar. Idealizando personagens insanos. Gavin e Rubin descreveram o vilão Cortex para as Embilhas: como um ser de cabeça enorme, mas de corpo minúsculo. Enfim, um cientista louco. Cortex foi originalmente concebido. Como um personagem autoconsciente. Que se incomodava com os clichês do gênero. E se dirigia ao público durante a campanha. Esse aspecto foi removido. Depois que a Naughty Dog. Decidiu que as cenas iriam atrapalhar o ritmo do jogo. O braço direito de Cortex. O Dr. Nitrus Brio. Foi originalmente chamado de Nid Brio. O Aku Aku. A máscara indígena. Foi originalmente concebida. Como um personagem humano idoso. Que se comunicava por meio de murmúrios. Apenas inteligíveis da Crash, de maneira semelhante à dinâmica entre C3PO e R2D2, da franquia Star Wars. Seu nome se originou de um restaurante polinésio, que logo na frente apresentava estátuas tic-tic gigantes, parecidas com carrancas. As máscaras de Waku Waku, que protegem Crash, foram uma adição tardia, destinada a equilibrar a dificuldade do jogo. Como a sugestão inicial de Mark Cerny foi descartada e considerada tecnicamente impraticável, onde Crash ganharia um escudo translúcido, as máscaras flutuantes foram então substituídas como uma alternativa mais fácil. O personagem Reaper Who foi criado para demonstrar humoristicamente os perigos do Cortex Vortex, bem como fornecer uma oportunidade para os animadores da Naughty Dog praticarem ações sobrepostas. Papo Papo foi concebido para permitir à equipe animar sua barriga quando ele se mexesse. Prince Stripe Potoro, já citado aqui, foi inspirado no filme O Poderoso chefão. Tauna, originalmente chamado de Carmen, foi baseada na atriz Pamela Anderson. Embora parte do seu design tenha sido reduzido para ser menos provocativo. Os irmãos Komodo e Tiny Tiger, que apareceriam como chefes em futuros jogos da série, foram originalmente criados para este primeiro título. Na concepção das fases do game, Pearson primeiro esboçou cada ambiente, projetando e criando elementos adicionais. Pearson queria que as fases fossem orgânicas e verticais. Verticais, evitando deixar o título apenas como uma linha reta ou ter uma curva de 90 graus, o departamento foi incumbido de fazer o melhor uso das texturas e reduzir a quantidade de geometria. Elementos escuros e claros foram entrepostos, garantindo o uso correto das cores, escolhendo as que se acentuassem mutuamente, com o tema para níveis da cidade perdida e vista do Pôr do sol. De acordo com Rubin, os artistas trabalharam no aspecto visual por oito meses antes de qualquer jogo ser escrito um método particular utilizado nas animações permitiu que Crash exibisse uma gama muito mais ampla de expressões faciais do que os personagens de videogames concorrentes da época Rubin criou um modelo principal de Crash com 532 polígonos e animou todos os personagens e como as pernas do vilão Cortex eram muito curtas para seu modelo andar corretamente ele foi mantido parado em muitas de suas aparições e ainda na produção do jogo, a Universal Animation Studios produziu animações clássicas para servir como introdução e também no final, bem como ser base para uma espécie de série animada, se o jogo fosse bem recebido e comercialmente bem sucedido. As animações cartoons foram abandonadas pela Sony, que não achou adequado colocar cenas 2D em um jogo 3D. Todas essas cenas foram disponibilizadas no YouTube, postadas pelo produtor David Siler. Não era pra ser assim, a melhor ideia veio de última hora! Inicialmente, a Naughty Dog queria projetar Crash Bandicoot como um jogo de plataforma baseado em ação clássica, ao contrário de um formato de exploração de mundo aberto, no intuito de renderizar todos os seus ambientes em 3D. Para codificar os personagens e a jogabilidade, Gavin e Baggett criaram uma linguagem de programação chamada Game Oriented Objective. Os primeiros dois níveis de teste criados para o jogo não foram integrados à versão final, pois eram abertos e tinham muitos polígonos durante o verão de 1995 a equipe se concentrou na criação de fases funcionais e divertidas usou as fases da fábrica de Cortex para fazer experiências com esse objetivo em questão a mecânica permitiu à equipe renunciar aos designs complexos e orgânicos da floresta e aos poucos inserir a jogabilidade de dois eixos os dois primeiros níveis funcionais Heavy McNary e generator room utilizavam a jogabilidade dois meio D e apresentavam técnicas básicas utilizadas anteriormente em Donkey Kong Country, como saída de vapor, plataformas de queda, almofadas infláveis, canos aquecidos e inimigos que se moviam para frente e para trás. Os ataques de salto e o famoso giro de Crash foram refinados nesses dois níveis. Depois de desenvolver o gameplay principal, a Nori Dog percebeu que havia muitas áreas vazias no jogo devido à incapacidade do PlayStation de gerar vários inimigos em tela na tentativa de remediar isso eles criaram o item Wampa Fruit em três dimensões por meio de uma série de texturas mas isso não foi considerado suficiente em um sábado precisamente em janeiro de 1996 Gavin e Rubin conceberam a mecânica das caixas que seriam feitas com uma pequena quantidade de polígonos e vários tipos dos quais poderiam ser combinados com um efeito interessante Gavin codificou as caixas enquanto Rubin modelou Bem como as texturas das caixas de TNT que explodiam. As primeiras caixas foram integradas ao jogo, poucas horas depois. E muitas outras foram colocadas nos dias seguintes. Em fevereiro, mais de 20 fases foram feitas. Kurosaki projetou um terço delas. E uma das últimas fases que ele criou foi a Storm Ascend, que era cerca de 4 vezes mais longa que as demais. Embora essa fase fosse totalmente jogável, a Nori Dog considerou um nível muito difícil. E não teve tempo de torná-la mais acessível, decidindo cortá-la da versão final, antes de enviar a Master para a Sony. Como remover o nível era considerado muito arriscado, a fase foi deixada escondida, dentro do disco mesmo, e podia ser acessada via Game Shark. Storm Ascent foi mais tarde recriada pela Vicarious Vision, e lançada como DLC na trilogia de remakes de Crash Bandicoot, que saiu em julho de 2017. A incrível trilha de Crash Bandicoot foi adicionada nos momentos Finais da produção. Pouco antes da sua apresentação na E3, Sealer propôs que, em vez de uma música convencional, Gavin poderia criar uma sinfonia caótica urbana, onde efeitos sonoros aleatórios, como cantos de pássaros, buzinas de veículos, grunhidos e até puns, isso mesmo, aquelas flatulências, fossem utilizadas. A Naughty Dog, é claro, rejeitou a proposta. E Sealer apresentou para a Sony, a produtora Mutato Musica, e seu fundador Mark Mothersbaugh. A trilha foi composta por George Mansell e produzida por David Baggett. As faixas iniciais de Mansell para o jogo, eram insanas e elétricas. Antes que Baggett o direcionasse para composições mais ambientais. Os efeitos sonoros, foram criados por Mike Gollum, Roar Vitz e Kevin Spears, todos da Universal Sound Studios. O som da gargalhada maníaca de Riper Who é uma amostra de uma hiena do filme A Dama e Vagabundo, de 1955. A dublagem foi feita quase que inteiramente por Brennan O'Brien, emprestando sua voz a Crash, ao Dr. Neil Cortex, ao cientista Nitros Brio e aos chefões Koala Kong e Pinstripe Potoro. O'Brien entrou em contato com Rubin através de Pearson e gravou seu os diálogos no Hitchcock Theatre da Universal Studios O Fenômeno Crash após um trabalho brilhante de marketing por parte da Sony, atuando diferentemente em cada continente Crash Bandicoot foi lançado em 1996 com as datas de 9 de setembro na América do Norte, 8 de novembro na Europa e 6 de dezembro aqui no Japão, sendo abraçado pelo público e considerado um grande sucesso comercial de escala mundial, foi o segundo jogo de Playstation mais alugado na Blockbuster Video, isso em seu mês de lançamento, antes de chegar ao topo das paradas no mês seguinte e permanecer entre os dez primeiros nos dois meses seguintes no final de fevereiro de 1998 suas vendas nos Estados Unidos atingiram cerca de um milhão e meio de unidades enquanto aqui no Japão e na Europa atingiram respectivamente 610 mil e 725 mil unidades em fevereiro de 1999 quatro milhões e 490 mil cópias foram enviadas para registas em todo o mundo em novembro de 2003 Crash Bandicoot já havia vendido mais de 100 milhões e 800 mil unidades isso em todo o mundo tornando-se um dos jogos de PlayStation mais vendidos de todos os tempos e o mais vendido nos Estados Unidos o jogo da Nori Dog também se tornou o primeiro título ocidental a passar de 500 mil cópias vendidas aqui no Japão pelo menos antes de ser ultrapassado e adivinhe? foram pelas suas duas a obra da Naughty Dog também ganhou boas avaliações por parte dos críticos. A Game Revolution comparou o jogo com Donkey Kong Country e acrescentou abre aspas, tudo está muito bem estruturado, com um dos melhores gameplays que já vi ou senti em um jogo. Os gráficos são mais suaves e nítidos do que outros títulos do Playstation, ainda que não seja revolucionário como jogo de plataforma, fecha A IGN destacou, abre aspas, lindos cenários e uma uma animação suave. Fazem parte de um dos títulos mais bonitos disponíveis para a Playstation. A jogabilidade é ótima, embora seja um pouco lenta em alguns níveis. Fecha aspas. No entanto, Zack Manston da GameSpot apontou que o jogo era muito linear. Apesar de dizer que os ambientes da selva eram brilhantemente coloridos e complexos. Possuindo uma verdadeira diversidade de texturas e formas. Crash Bandicoot recebeu várias sequências de várias empresas diferentes. Até ser adquirida agora pela Activision, que criou em 2020 um jogaço, Crash Bandicoot 4 It's About Time. Depois de tudo isso, vemos o quão importante foi o que foi considerado o primeiro mascote não oficial do Playstation, o nosso amado Crash Bandicoot. Na quinta geração de videogames parecia que todas as soft houses estavam em busca da realidade Parecia que os gráficos 2D pixelados iam morrer Tudo tinha que ser poligonal e 3D e o mais real possível Crash Bandicoot mudou toda essa história Eu estava carente de jogos mais divertidos E Crash Bandicoot foi o meu alívio O primeiro jogo eu me apaixonei